Fala galerinha, bom Agora são mais ou menos 1h40 da manhã Só que minha É... Minha inquietude não, não deixa eu dormir né Ainda mais que eu tive uma ideiazinha aqui mostrar pra vocês uma besteirinha que eu vou colocar na moto em breve Digamos que seja uma viadagem Mas eu vou colocar só pra Não perder a peça Então A peça essa de cá Que eu tinha comprado Para colocar da lanterna de freio da Lander, né? Você vê que é uma peça completa, tem o, a, a lanterna de freio e o suporte de placa Então eu ia aproveitar bastante coisa da, da Lander original Só que aí eu descobri o seguinte é, Ele não acende na cor ideal <risos> Eu vou mostrar a vocês aqui eu, eu liguei ele em uma fonte de, de 12V Que está ali em cima Em desce, eu fiz aqui um, um chaveamento com um botãozinho Vendo aqui liga e desliga. Então, quando eu ligo o, o abençoado, no caso, se eu fosse colocar na moto, ao invés de acender em vermelho, olha a cor que ele acende, <risos> pois é, ele acende azul. De acordo, de acordo com, com o código de trânsito brasileiro, tem que ser vermelho. Então, essa peça não serviria a não ser que eu acionasse o freio, que aí sim. Ele fica na cor ideal, então vamos pegar aqui o outro fiozinho, né, e aí juntar. Pronto. Ficou vermelho. Aqui é, é tipo assim, como tivesse pisando no freio e soltando. Normal, pisa no freio, nas convencionais vai é, ficar aquela luz forte, né. Ele não fica piscando não, gente, aqui ó, parou. É por causa do, do ventilador aqui, aí balança a cama, sei lá o que é. Ou eu sei que estou tremendo mesmo. Tá solto, luz normal, pisando no freio. Pisando no freio... O normal, então não pude usar, mas em breve eu vou dar um jeitinho de colocar isso na moto e aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Beleza, valeu, tchau, tchau.